Do e no vídeo de hoje eu vou testar umas técnicas de maquiagem que são, no mínimo, preocupantes. Bom, há um tempo atrás, lá no meu Instagram, em HGTRD, eu pedi nos stories pra que vocês me mandassem as piores dicas de maquiagem que vocês já ouviram na vida, pedi pra vocês me mandarem dicas que não funcionavam, técnicas que não serviam pra nada. Eu mesmo já vi várias dessas aí na internet, já testei algumas também. Tenho certeza que muitos de vocês também, mas como faz muito, muito, muitos anos mesmo que eu não esse tipo de diquinha Eu pedi pra que vocês me mandassem as que vocês conhecem E que não deram certo Então no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma maquiagem completa Ou pelo menos testar todas essas técnicas, né? Mesmo que não viram a full face Porque se der muito errado, né gente? A gente tira e finge que nada aconteceu Então se você quiser me acompanhar nessa Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Bom, gente, eu tô aqui com as respostas de vocês abertas. Vocês mandaram bastante coisa. O Lohan falou, batom vermelho forte como pré-corretivo e depois coloca o corretivo por cima. Vou pegar um batom em bala vermelho, esse aqui é o Roman, da RK by Kiss New York. E, gente, sendo bem honesta com vocês, eu odeio esses truques de corretivo colorido e tal, essas coisas. Mas, enfim, eu não tenho olheiras tão fortes, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o batom, né, mas eu vou dando os acabamentinhos aqui em volta, tá certo? Pra gente dar pelo menos... Uma chance pra esse truque Mas eu vou testar um outro truque em cima desse truque Que o Lohan mandou pra gente Que no caso é selar o batom com pó Eu vou selar só um e no outro eu vou fazer direto pra vocês verem a diferença Enfim, olha, eu passei só um pouquinho de pó Só pra segurar o batom Agora vamos testar se essa dica vai funcionar com corretivo em cima dos dois, tá? Vou ser bonzinho E vou usar o BT Multi Cover Da Bruna Tavares, tá certo? Vamos ver se vai funcionar Primeiro em cima do batom selado E depois em cima do batom sem selar então, gente, no momento essa aqui é a conclusão, né? Esse aqui é o lado que eu selei o batom antes de passar o corretivo esse aqui é o lado que eu não selei. Sinceramente, eu não gostei de nenhum dos dois Mesmo quando eu selo, não mistura tanto assim E fica com a cobertura levemente mais alta Mas a textura não fica tão legal aqui perto da olheira E do lado que eu não selo, eu sinto que mistura um pouco com a cor do batom Aí fica meio rosado e meu fundo de pele é amarelado, né, gente? Então, Lohan, eu também não gosto desse truque de batom vermelho Vou ir e já já eu volto pra gente testar o próximo truque Prontinho, gente, voltei Já tô com um combo de base e corretivo que eu super gosto E vamos procurar um próximo truque interessante a Isadora falou... Passar pó no rosto e mergulhar a cabeça em um pote com água pra pele ficar mate. Aí eu fiquei tipo... E é exatamente o que eu tô agora, gente Porque o pó já vai deixar a sua pele mate Então, não entendi, mas vamos fazer, tá? Vou tirar as marcações da minha pele Que ainda não tá salada E eu vou aplicar um pouquinho de pó Mas isso não faz o mínimo sentido Porque onde eu tô aplicando pó, já tá ficando mate Se eu jogar água no meu rosto, meu rosto vai ficar molhado Qual é o truque, gente? Não entendi Vou encher um pote maior do que o meu rosto Com a água e já já volto Então, gente, voltei, tô com meu cabelo amarrado Porque eu quero molhar ele o menos possível E eu tô aqui com um pote, uma olho. Zona enorme, que eu não consigo mostrar pra vocês porque não é transparente, mas olha, tem água aqui dentro, tá? E agora eu vou ter que mergulhar o meu rosto inteiro aqui dentro. Ai, que palhaçada, gente. Eu já sei que isso não vai dar efeito nenhum, mas vamos lá. Não entendi. O que, que eu faço agora? Eu espero secar, eu tiro o excesso com a esponja. Nossa, que saco! Quanta água! Olha só, gente, essa aqui é a textura da minha pele agora. De acordo com a Isa, esse truque promete deixar a sua pele mate, mas eu te garanto que não foi a água que deixou a minha pele mate, foi o pó que eu apliquei antes. O que a água fez aqui no máximo foi tirar a minha textura de pó do rosto, talvez tirar um pouco da cobertura da base, mas bem pouquinho mesmo, porque eu selei o meu rosto por completo, né? Se não tivesse essa eu teria tirado a cobertura também. Mas assim, gente, tirou a textura de pó, deu um ar de refresh pra pele, mas eu quero apresentar um produto revolucionário pra pessoa que fez essa dica aqui de mergulhar o rosto na água, chamada bruma fixadora, tá? Olha amor, no sprayzinho aqui dentro, olha você, você não precisa perder horas do seu tempo, você não precisa molhar o seu cabelo igual eu molhei, se você quiser que a sua pele fique mate, você usa uma bruma matificante, se você quiser que a sua pele fique glow, você usa uma bruma iluminadora, só isso, gente. Mas assim, gente, a minha pele não tá feia, tipo, a base tá bonita, só que isso é tão estúpido e tão desnecessário que eu fico embasbacado, é só usar uma bruma. Bom, eu tô vendo aqui no meu salão algumas pessoas falando sobre usar lip tint no lugar de blush. Eu gosto de usar lip tint como blush quando eu não tô usando maquiagem, quando eu tô numa meio que naturalzinha, levinha, sabe? Só um lip tint, um corretivo e uma máscara de cílios e Beijo, eu tô pronta. Esse tipo de maquiagem. Não make full face, né, gente? Mas vamos lá. Vou pegar aqui um dos meus lip tints favoritos, que é o vermelho rosadinho da Boca Rosa Beauty. Gente, eu gosto muito desse lip tint, tipo, porque ele é numa cor muito bonita. Mas assim, na maçã do rosto, né, pra fazer um blushzinho, realmente, pra mim, só rola na pele sem nada. Em cima da base, eu só gosto de usar blush em pó, na verdade, nem blush em creme eu gosto, porque eu nunca lembro que tem que passar antes de lá E você vem espalhando com os seus dedos, né, meninas? Olha só, o efeito fica assim. Dá para usar como blush, sabe? Mas eu acho tão, sei lá, gente... É mais fácil você pegar o pincel e o blush em pó, sabe? Você economiza mais o seu tempo. E seu lip tint também. <risos> Fica bonito, fica discretinho, mas é um trabalho tão desnecessário, gente, juro pra vocês. Assim, se você estiver, sei lá, viajando e tentando montar uma necessaire mais concisa, né, menorzinha. Ou se você simplesmente não quer comprar um blush, né, quer comprar um produto só. Assim, dá certo, mas é muito trabalho, gente. Olha só, de pertinho, não sei se eu amo. O centro do blush fica bem bonito, sabe, mas as bordinhas não esfumam 100%. Mas é isso, gente. Vocês gostaram? Comentem aí embaixo se vocês gostam de usar essa que eu não uso porque eu não acho prático E também porque dependendo da forma do lip tint mancha Mas... Com certeza eu continuarei usando esse lip tint na boca, né? Bom, gente, vamos lá. Minha pele não tá, assim, do meu jeito favorito, mas ela também não tá feia, sabe? Não tá uma pele que eu faria, mas não tá feia. Mas, enfim, vamos passar para o próximo truque, que, na verdade, é um truque super famoso. Vários de vocês mandaram essa, e eu tenho certeza que deve ser um truque bem popular, que é colocar fita adesiva nos olhos. Algumas pessoas mandaram dizendo fita adesiva, outras mandaram falando em fita crepe. Eu não sei de qual fita vocês estavam falando, mas ainda bem que eu tenho dois olhos, né, e duas fitas. Então eu posso testar um Cada olho. Eu acho que a crepe vai dar mais certo do que a adesiva. Basicamente, esse truque te permite que você borre sem se preocupar a lateral do seu delineado. Então vamos lá. Nossa, gente, tô com um gatinho desse blush aqui. Colei a crepe de um lado Agora eu vou colar adesivo do outro lado Eu tô achando que a adesiva não vai aderir Geralmente a adesiva é mais fraquinha Será que essas fitas vão tirar minha maquiagem, gente? O auge, né? Se tirar Vou pegar um dos meus delineadores favoritos Que é esse aqui da Viva aí, gente Porque eu realmente quero ver se esse aqui vai dar certo Tô sendo bonzinho, viu? Tô ajudando nessas técnicas Vamos ver se vai dar certo Agora vamos lá pra hora da verdade Vamos ver se funcionou ou não Olha Funcionou, mas também a fita crepe arrancou um pouquinho da minha base Meu delineado tá bem ok, na verdade Então, tipo assim, funcionou, né, gente? Mas arrancou um pedaço da minha maquiagem, gente, aqui Não sei nem se vocês vão conseguir ver, foi bem discretinho Mas enfim, tecnicamente funciona Eu faria? Não Porque, sinceramente, eu acho a coisa mais fácil do mundo desenhar a ponta do delineado tipo, pra vocês, gente, eu demorei muito mais pra aprender a fazer o contorno do olho do que a pontinha Agora vamos testar com outro tipo de fita, né, gente? fita adesiva, que eu já acho que não vai dar certo, porque ela não tá colando direito no meu olho. Deixa eu diminuir essa fita. Inclusive, já tirou um pedaço da minha base. Uau, gente, achei péssimo esses truques. Nossa, mas eu nem cheguei na ponta ainda e já tá descolando o negócio. Que saco! Ai, já caguei tudo. Nossa, achei uma... Gente, não gostei desse truque. Sinceramente, esse primeiro delineado tá só ok, porque bonito ele não tá. Agora, esse segundo aqui tá realmente horrível. Não gostei, achei péssimo. <risos> então, gente, tô de volta pra gente testar o próximo truque. Não vou mais ficar fazendo full face, porque eu já fiz umas três. Essa aqui já deve ser a quarta. Passei só um corretivo e um contorninho assim, básico, sabe? Vamos ficar assim, mais naturalzinha, porque eu já tô irritada, já tô estressada. Vamos pro próximo truque, que na verdade é outra idiotice que eu já vi milhões de vezes no Instagram. Pra você ter ideia, isso aqui era só o Instagram em 2016 Vários de vocês mandaram, que é O contorno de nariz usando um garfo Gente, eu não conheço uma pessoa Que tenha feito isso e tenha ficado bonito Aqueles vídeos de Instagram, obviamente eram um clickbait, essas proporções Nem ficam certas no contorno Ficou muito separadas, ficam espaços em branco aqui E também você teria que esfumar, né Isso aqui depois, então, um auge Você posiciona no centro e você vira pra direita E contorna o lado direito Do seu nariz, aí você volta pro centro E vira pro lado esquerdo para contornar o lado esquerdo do nariz E aí com outro pincel, bem no centro do nariz, você aplica iluminador Então, vou pegar aqui o iluminador e aplicar bem no centro Isso aqui é literalmente a coisa mais porca que eu já vi na minha vida Não tem cor... Olha, tá vendo que vazou aqui pro lado? Nem se não tivesse vazado, isso aqui ainda seria um contorno de nariz, gente Não existe Quer saber fazer um contorno de nariz mais fácil do mundo? E o que conserte uma cagada dessas aqui também? Pega esse produto de contorno E olha, O pincelão mesmo, entendeu? Não importa, vem esfumando essa porcaria aqui Não tem problema deixar o seu contorno todo maluco Só vem esfumando, deixando sem marcação nenhuma o seu nariz Esfumando tudo, inclusive a ponte do nariz Tá vendo que agora parece que o seu nariz inteiro Tá queimado pelo sol E que isso aqui também não é um contorno bonito Eis o truque, minhas filhas Vem numa paleta de pó compacto Você não precisa ser tão agressivo assim, tá? Com o um contorno mais escuro Eu só fui pra tentar tirar aquela marcação ridícula que tava antes Mas enfim, vem num pó compacto Mais claro do que o seu tom de pele Vou usar esse amareladinho aqui E vem na Beauty Blender, ó, pegando bastante Inclusive se você tiver uma Beauty Blender seca Pra aplicar pó, é bom Mas a minha tá molhada e as minhas outras estão lavadas então vai ser na molhada mesmo pra corrigir E olha, vem na linha reta Depositando todo esse pó Do lado do seu nariz, tá? Mesma coisa do outro E por fim, só com a lateralzinha da esponja Vem construindo uma ponte Aí agora sim, você ilumina o seu nariz Mais na pontinha E aqui na ponte também fica bem bonitinho um resultado muito mais fácil, muito mais rápido e muito melhor também do que ficar passando garfo, né, gente? Aliás, dentro dessa lista tem outro truque com utensílios de cozinha que vocês também mandaram. E, gente, sinceramente, esse aqui eu acho que ele só não consegue ser pior porque não é no nariz, que não é no meio da cara. Que é marcar o côncavo usando uma colher. Gente, eu não tenho nem pálpebra pra isso. Mas já que nós estamos aqui, basicamente você marca no seu olho. Nossa, essa colher é muito grande pro meu olho, gente. E aí você vem marcando aqui em volta. Gente, isso é o que É dificuldade de fazer cut é crease? Porque se for, você treina. Porque, sinceramente... Nossa, eu não tô mais nada. Olha só. Aqui na parte de cima da pálpebra, até que deu certo. Mas aqui dentro, ficou, tipo, muito pra dentro, sabe? Eu não sei se eu amei muito, não, essa técnica. Fora que levaria um total de dois segundos pra eu vir com um corretivo depois cortando uma cut. Vamos fazer do outro lado, ver se eu consigo deixar melhor. Vou tentar posicionar melhor aqui desse lado. Mais uma vez, técnica. O truque dá certo Mas fica péssimo, gente Eu poderia ter feito um trabalho muito melhor com corretivo Fora que o final desse aqui, tipo Tá todo cagado Bom, gente, estou de volta Mais uma vez, tirei a maquiagem Acho que eu estou na quinta maquiagem desse vídeo, gente Eu surto Na verdade, tá faltando pouquíssimo pra essa make Porque eu quero testar dois truques ainda Eu quero testar um truque de sobrancelhas e um de boca, né? Que são as duas coisas que estão faltando Quem mandou esse truque aqui foi a Giovanna Ela falou que era para fazer a sobrancelha com sombra preta E depois esfumar para ficar mais clara vocês sabem que normalmente eu nem preencho as minhas sobrancelhas né? Eu só limpo elas durante o processo da maquiagem Tiro o excesso de base, pó, corretivo Hoje eu não tirei, olha só Tá bem apagadinha a minha sobrancelha Tem muito resíduo de pó Mas vamos preencher com a sombra preta Vou usar essa sombrinha mate aqui Vamos ver, né, gente? Gente, eu já vi várias pessoas mexendo com sombra preta E essas pessoas tinham a sobrancelha longe de ser preta Então, assim, complica um pouco, né? Porque, na verdade, quase ninguém tem a sobrancelha preta, assim, bem escura Que nem a minha, né? Que o meu cabelo natural é bem escuro Então, assim, não tô dizendo que vai dar certo Nem que vai ficar bonito Mas talvez não dê tão errado, sabe? Em mim, por causa disso Mas a maioria das pessoas tem um tonzinho de marrom na sobrancelha Não um tom mais acinzentado Olha só! Não achei ruim, não, gente Essas sobrancelha sobrancelha é preta. Mas vocês têm que levar em consideração que o meu cabelo natural é preto e o fundo da minha sobrancelha é acinzentado Eu faria isso deliberadamente? Não, eu não escolheria preencher as minhas sobrancelhas assim de novo Até porque eu não preencho as minhas sobrancelhas Mas eu sairia assim na rua, gente O auge Talvez passar um restinho de pó aqui no início da sobrancelha ajude O que, que vocês acharam, gente? Comenta embaixo Eu não odiei não, a sobrancelha é preta Dá errado pra maioria das pessoas Porque a maioria das pessoas não tem um cabelo tão escuro assim quanto o meu, né? E nem os fios naturais da sobrancelha tão escuros quanto o meu Vamos passar pra um dos últimos truques que, na verdade, é um dos truques que eu tô mais animado porque eu já vi isso e eu tenho plena noção, assim, absoluta, de que isso vai dar errado, gente. É impossível fazer que isso dê certo. A Ellen falou que era pra botar um lápis de cor na água e depois de um tempo usar pra fazer delineado. Só que hoje eu não quero fazer delineado, né, até porque eu já usei um outro truque pra fazer delineado. Mas a Mariana falou, lápis de desenho umedecido para pintar os lábios. Gente, durante as últimas horas, eu deixei um lápis aqui na água. Gente, o lápis tá, assim, se desfazendo. Isso aqui... Que é um Fábio Castel. Qual é a cor, gente? Já que eu falo a cor dos batons, eu vou falar do lápis pra vocês também. Na cor vermelho violeta. E ele tá aqui já faz algumas horas, gente. A textura disso aqui tá. Aquela coisa, né? Vamos ver se ele vai funcionar Óbvio que não vai, né? Mais auge Olha só, no início até que ele vai transferindo que nem um lápis de boca Mas chegou uma hora que ele vai craquelando Tá vendo que ele pigmentou bonitinho Entre aspas, bonitinho, porque a textura tá péssima Mas assim, a cor tá ali Só que depois ele começa a craquelar Vou mergulhar ele na água de novo E vou tentar passar mais uma vez esse aqui foi o acabamento que eu consegui, gente Eu comecei contornando os lábios e até que tava transferindo direito Só que no meio já começou a secar E lembrando que esse lápis ficou na água umas 3 horas, tá? Não foi pouco tempo E assim, gente... A textura dos meus lábios tá uma porcaria Um lixo, né, meninas? Vou tirar isso aqui porque eu não tirei a minha maquiagem 5 ou 6 vezes hoje Pra terminar esse vídeo feia E eu vou aplicar um combo de lápis de boca e batom que eu goste Então já já volto, só um instante então é isso, gente, maquiagem finalizada Bom, eu não tinha altas expectativas Pra esse vídeo, mas eu esperava que pelo menos Um truque funcionasse, vamos lá Passar o pó no rosto e mergulhar o rosto na água gelada Funciona, funciona Mas não modifica a pele, só vai tirar a textura de pó E isso você resolve com uma bruma Muito mais fácil Então o truque funciona, mas você tá jogando Seu tempo completamente fora Fazer o delineado com fita Olha, se for a fita crepe, pode ser que funcione Mas ela tira um pouquinho da base Porque a cola é muito forte, então já não pra mim e com a fita adesiva, a cola dela é tão fraquinha Que ela não adere aqui do lado do seu delineado Vai ficar torto se você for preenchendo por cima da fita Então continuo um não pra mim também Batom com lápis escolar úmido Gente, confesso que ele me surpreendeu no início Porque na hora que eu tava contornando a boca Tava pigmentando muito E a textura não tava tão ruim assim Tava bem seco, sabe? Mas depois que eu fui colorindo o meio da boca, né? Que eu gosto de fazer isso até a metade dos meus lábios Com um lápis de boca Ele simplesmente passou a não cobrir mais, gente passou 3 horas debaixo da água Esse lápis com a ponta debaixo da água, né? Não adianta, gente Um lápis de boca é o quê? Em marca baratinha, 10, 15 reais Compensam mais é você comprar um lápis de boca, se você quiser usar um. Passar lip tint no lugar do blush. Gente, passar lip tint no lugar do blush fica muito, muito, muito lindo, na minha opinião, mas o acabamento não fica 100% por cima da base. Você pode dar acabamento com a esponjinha, com os seus dedos ou com o um pincel. Com o um pincel eu não recomendo, porque a fórmula do lip tint pode mover a sua base de lugar quando você passa o pincel. Então eu recomendo só os seus dedos e uma esponjinha mesmo. Assim, dá certo, fica bonitinho, mas assim, não se compara com o um blush em pó, então em creme ou com o lip tint em si. Só que direto na sua pele sem nada. Que na verdade é o jeito que eu acho mais bonito quando se trata de lip tint na pele. Eu uso sem nada no rosto mesmo, fica maro. Contornar o nariz com um garfo. Gente, não precisa nem falar que isso aqui é a coisa mais idiota que existe, né? Quem é que acredita nisso? Maquiagem não é só sobre o lugar que você vai aplicar a maquiagem, sim como você aplica. Se fosse só pra aplicar aqui no lugar, todo mundo já sabe que é pra aplicar o iluminador no centro e o contorno dos lados. Mas não fica nem na posição certa, o acabamento fica uma porcaria. Então não esperem nada desse truque. De verdade, isso aqui não passou de clickbait de uns 4 anos atrás. Usar uma colher pra marcar o côncavo. Gente, esse truque dá certo, entre aspas. Se você segurar bem direitinho contra os seus olhos, você vai ter aquela marcação, né, do cut, sem precisar fazer o cut. Mas no final das contas, é certo que a colher que você tem aí na sua casa seja exatamente do formato do seu olho, não vai combinar com o seu olho. Eu fiz um aqui no meu seguindo no formato da colher e ficou muito aberto pra dentro, e no outro eu tentei forçar a colher mais um pouco pra seguir o formato do meu olho, mas ele ficou muito baixo então se o seu olho não foi exatamente do formato da colher que você estiver usando, não vai dar certo fora que pelo menos eu que tenho olhos sensíveis me incomodou bastante, fiquei com a visão borrada por alguns minutinhos depois que eu terminei de testar essa técnica e eu não gostei, auge. Ah, por fim, temos fazer a sobrancelha com a sombra preta e depois esfumar pra ficar mais claro, no caso o que eu esfumei foi o início, né, que eu acho que foi isso que a Marina quis dizer, e assim gente, eu acho que essa daqui talvez seja a única que eu faria de novo, vocês sabem que eu não preencho as minhas sobrancelhas, geralmente eu só corto elas com um corretivo pra dar aquele destaque então eu só limpo elas, mas hoje eu deixei elas sujinhas de corretivo, de pó pra preencher com a sombra preta e esfumar aqui na frente e só deu certo por causa da cor do meu cabelo e por causa da cor dos meus fios naturais se você tem um fundo de sobrancelha acinzentado, pode ser que dê certo agora se você tem um fundo de sobrancelhas castanho ou marrom, ou loiro qualquer outra cor, minha filha, desiste porque isso não vai dar certo cada sobrancelha tem sua cor e tem o seu fundo de cor também, no caso usei bem pouca sombra preta e fui esfumando, né? Então, peace out. É isso aí, gente. Dos truques que a gente testou aqui hoje. Essa foi a minha opinião em todos. Estou surpresa que praticamente tudo deu errado. Ou então o que deu certo em teoria ainda foi meio meada. Não estou surpresa, gente, de verdade. Vou terminar esse vídeo aqui com a mesma mensagem que eu sempre falo aqui pra vocês no canal. Se você quer fazer uma técnica de maquiagem, aproveita o tempo livre que você tem pra testar, gente. Todo esse tempo aqui que eu passei gravando esse vídeo, que eu fiz umas 5 ou 6 maquiagens com esses truques, eu teria feito uma única maquiagem com conhecimento que eu já tenho, depois de ter treinado bastante cada uma dessas técnicas no modelo tradicional. Eu sinto que que as pessoas mais têm dificuldade são com as técnicas de olhos, né? Principalmente com delineador ou sombra. Gente, tem tanto modelo de delineador no mercado, tem delineador líquido, tem delineador em caneta, tem delineador em gel, tem até delineador adesivo, gente. O que eu também não gosto, mas enfim, vai que você goste. Pegue seus pincéis, pegue suas esponjas, vai treinar essa maquiagem, que uma hora você consegue. Porque foi assim que eu consegui também, gente, treinando. E vamos combinar que é muito melhor você saber fazer a técnica de verdade do que ficar usando vários truques, né, gente? Então, é com essa mensagem que eu quero finalizar o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de unha, de maquiagem, de moda, beleza Então já se inscreve aí e vem cumprir os vídeos do canal Que eu tenho certeza que você vai adorar Se você ainda não me segue, considere me seguir nas minhas redes sociais Eu sou a RobaGaiaJotRD no Instagram, Twitter e TikTok Nessas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza Também tô sempre nos stories pertinho de vocês Conversando e interagindo com todos vocês Então não deixe de me seguir lá em a H de ATRD, comenta aí embaixo o que, que você achou dessas maquiagens, se algum desses truques que não funcionou pra mim, funcionou pra você, qual desses truques você usa na sua maquiagem, se você tem algum outro truque também que funcione, comenta aí embaixo, gente, hoje infelizmente praticamente nada serviu, né, pra mim não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, fico muito grato quando vocês fazem isso, com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo, eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje